Nós já estamos familiarizados com o conceito de divisão. Então, se, por exemplo, eu tiver 8 a dividir por 2, então eu posso pensar que tenho 8 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora posso pensar quantos grupos de 2 é que eu consigo obter. Então, eu tenho aqui um grupo de 2, outro grupo de 2, outro e outro. Ou seja, tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu digo que 8 dividido por 2 é igual a 4, porque consigo formar 4 grupos de 2 objetos. Mas também podemos pensar de outra forma. Podemos pensar que temos estes mesmos 8 objetos. E agora posso pensar, se eu os quiser dividir em 2 grupos, quantos elementos é que eu vou ter em cada grupo? Então, eu penso assim, ok, se eu tenho 8, posso considerar aqui este grupo, um grupo e dois grupos. Dividi estes oito em dois grupos. Quantos elementos é que eu tenho em cada grupo? Tenho quatro. Então, quer dizer que oito dividido por dois é, de facto, igual a quatro. Mas nós, neste vídeo, queremos prolongar o conceito de divisão a situações onde a divisão não é exata. Então, pensem, por exemplo, o que é que acontece quando nós dividimos oito por três. Oito a dividir por 3. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem sobre isto. O que é que acontece quando nós dividimos 8 por 3? Então, vamos considerar os mesmos 8 objetos. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se estamos a fazer 8 dividido por 3, uma das formas de pensar é quantos grupos de 3 é que nós conseguimos formar. Então, vamos ver quantos conseguimos. Conseguimos formar aqui um grupo de 3, depois conseguimos formar aqui mais um grupo de 3, mas agora sobram dois objetos. Sobram aqui dois objetos. Então, neste caso, nós dizemos que 8 dividido por 3 deu 2, dois, dois grupos, e depois sobraram dois objetos. Nós chamamos a isto o resto. Então, nós vamos dizer que isto aqui vai ser igual a 2, e vamos chamar a esta parte aqui o resto. Então, nós dizemos que 8 dividido por 3 é igual a 2, com o resto, com o resto, 2. Mas também podíamos ter pensado de outra forma. Podíamos pensar que tínhamos os mesmos 8 objetos, 4, 5, 6, 7, 8. Então, desta vez, eu vou pensar que 8 dividido por 3 é a mesma coisa que criar 3 grupos com o mesmo número de objetos em cada grupo. Bem, eu não posso criar grupos de 4, porque nesse caso ficava só com dois grupos. Se eu fizesse grupos de 3, iria ficar aqui com um grupo, depois aqui com outro grupo, mas depois já não conseguia criar outro grupo de 3, então tenho que criar grupos de 2. Então, eu vou ficar aqui com um grupo de 2, vou ficar aqui com outro grupo de 2 e vou ficar aqui com o outro grupo 2. 8 dividido por 3 é o número de elementos que estão em cada um destes grupos. Estão dois elementos em cada grupo. Mas sobraram-nos aqui os tais dois. Esta parte aqui, nós voltamos a chamar o resto. O resto da divisão. O resto da divisão de 8 por 3. Então, mais uma vez, nós percebemos que 8 dividido por 3 é igual a 2, com o resto 2. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Imaginem que eu tinha 13 e agora queria dividir por 4. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e vejam o que é que acontece quando eu divido 13 por 4. Claro, vai aparecer um certo resto. Tentem vocês. Muito bem, vamos então fazer juntos. Vamos supor que eu tenho 3 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora quero dividir por 4. Ou seja, vou considerar aqui grupos de 4. Tenho aqui um grupo de 4... Depois tenho aqui mais um grupo de 4. Tenho aqui mais um grupo de 4. E depois sobra-me aqui. Sobra-me isto. Que eu vou chamar isto o resto. Então, 13 a dividir por 4 vai ser igual a 1, 2, 3. Consegui criar 3 grupos. 3 grupos. E agora sobrou este aqui, que eu vou chamar o resto. Portanto, eu vou dizer que 13 a dividir por 4 vai ser 3. Com o resto... Um, Sobrou-me um objeto. E claro, isto faz todo o sentido, porque 4 vezes 3 é igual a 12. E depois eu preciso de adicionar 1 para obter, de facto, o 13.